A receita, foi a tia que me ensinou, não é? Mas a tia aprendeu da mãe e a mãe aprendeu com uma, uma senhora que trabalhava no Convento de Santa Clara. Ela era empregada no Convento de Santa Clara. E a, a tia, a mãe da tia, a avó Aurora, tinha uma, o marido tinha uma, uma mercearia e ela foi ser uma pessoa que gostou muito de, de, de doçaria. E, e comentou que gostava, gostaria muito de saber fazer tortas de Guimarães. E um empregado ouviu aquilo e disse não há problema, vou, pedir, vou, ensin, vou, vou arranjar com que lhe ensinem. E pediu à mãe, e como a mãe trabalhava no convento, acabou por aprender... Por aí. o rolo é enrolado a quatro mãos. Por isso, as pessoas, uma pessoa está numa extremidade e a outra pessoa está na extremidade da mesa. E, e então, uma vai puxando e a outra vai vai rolando, vai Pois fica tudo, não fica tudo num rolo grande e tem que repousar. E depois é cortada e a partir daí passa todas as tortas passam pela nossa mão, não é? Porque tem que se abrir, abrir as folhas para ficar com aquele, com as folhinhas todas abertas. Se não conseguir ficar com as folhas todas abertas, não fica bonitas. O recheio é feito na para pelo menos para além das gemas. Tem um bocadinho de chila, um bocadinho, não tem muita quantidade. Tem um pouquinho a quantidade. Amêndoa e o açúcar, e não tem mais nada. É um doce que é, é muito trabalhoso. Porque tem que-se fazer a chila, tem que-se fazer o um recheio de beijo, para depois no dia, tem que-se amassar, esperar, enrolar, esperar, depois passar aquilo tudo, quer dizer, depois passar uma, uma a uma e, e é, é um, um doce muito trabalhoso. Como a, a massa fica com estas folhinhas todas, assim, separadinhas, ao trincar, aquela sensação de crocante faz com que elas pareçam fritas mas conservam-se muito bem, conservam-se muito bem mesmo, assim, crocantes. Podem perder o brilho, perdem, claro, porque elas são passadas pela calda de açúcar, mas conservam-se uns dias, assim, sem, sem perderem qualidade. Eu quando como, eu como, olho, sei lá, quando me apetece, e mesmo às vezes ainda agora me apetece, Vai uma torta e como assim, não preciso de acompanhar com é, mas se calhar até com um calçozinho de bem que era capaz de ir bem, não sei, digo eu.